Em Cuiabá, uma revendedora de autopeças foi condenada a pagar indenização de 10 mil reais por assédio moral a um ex-funcionário. Ele provou na Justiça do Trabalho que era humilhado com cobranças abusivas de metas pelo gerente da empresa. Testemunhas confirmaram que as cobranças estavam expostas até na tampa do vaso do banheiro. Música a 5 Semana Nacional da Conciliação Trabalhista fechou com 9 milhões e meio de reais em acordos na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Com o tema Menos Conflitos, Mais Soluções, foram 429 processos em todo o estado que terminaram de forma amigável. O livro foi assim: Vidas, olhares e personagens por trás dos processos trabalhistas em Mato Grosso foi apresentado em São Paulo, no Encontro Nacional do Fórum em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. O livro foi feito pela equipe de comunicação do TRT de Mato Grosso e venceu na categoria Mídia Impressa o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2018.